Muito feliz de poder introduzir nosso próximo preletor, pastor Flávio Valvassoura, um amigo desde a infância. E, aliás, é, registro aqui também minha gratidão, tanto a Deus como ao Flávio, que esse evento está sendo né, todo gravado na Igreja do Nazareno Central de Campinas. Né? Para quem não sabe, na fase da adolescência, essa foi a minha igreja, um lugar. Né, que me traz muitas boas lembranças, do qual carrego muito boas, né, não só memórias, mas muita gratidão a Deus pelo que ele fez. E o Flávio, ao longo desses anos, além, além de um amigo, tem demonstrado ser não apenas um ministro frutífero, mais do que só um excelente comunicador da palavra, alguém que vive essa mensagem. Aliás, o lema da Igreja Nazarena é Santidade ao Senhor. Né? E aquilo que a gente tem procurado trazer no, no, no caso da Doc Boa parte né, disso foi a influência que eu recebi dentro dessa casa, dentro desse ministério. Então, com muita alegria, eu chamar meu amigo Flávio Valvassoura. E fica até estranho dizer isso, mas sinta-se em casa. Sinta-se em casa. Obrigado, Lúcio. Deus abençoe. Graça e paz a todos. Que privilégio recebê-los durante essa edição do Casa de Zadok e aqui nas dependências da Igreja do Nazareno Central. Esse que é um lugar aonde, por muitos anos, a Palavra tem sido pregada dentro dessa temática que foi anunciada já pelo Luciano. Uma mensagem de santidade ao Senhor, não só como uma busca, mas como uma realidade de vida para todos aqueles que decidem viver no Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero usar dessa oportunidade, é, dessa edição da Casa dos Adoc para voltar os teus olhos para um texto das Escrituras, que eu creio ser muito pertinente para esse tempo que temos vivido no Brasil já alguns meses. Esse é um ano atípico, um ano jamais vivido, não só por ser um ano novo, desde a virada, mas pelas realidades impostas pela pandemia, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Novas realidades foram impostas, novos contextos estão sendo descobertos, e nós precisamos aprender a como reagir como líderes, como pastores, como crentes em Jesus, diante de cenários tão variáveis. O segredo de uma vida cristã sólida é você aprender a caminhar com as variações que essa vida nos impõe. E um dos textos conhecido por muitos, eu creio que você já ouviu é, falar a respeito desse texto, possivelmente já tenha ouvido uma ministração neste próprio texto, é o episódio em que Jesus Cristo está com os seus discípulos dentro de um barco e são acometidos por uma tempestade furiosa. Portanto, eu quero convidar você a ir comigo ao texto de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 35. E eu sempre digo que uma das coisas que faz com que a ministração seja ainda mais útil e efetiva, é você acompanhá-la com a Bíblia bem aberta. Seja a sua Bíblia, seja o seu iPad, seja qual for o instrumento que você vai usar para acompanhar, é importante que você o faça com toda a atenção, com ele aberto diante dos seus olhos. Diz assim o texto, eu leio um detalhe, eu leio da nova versão transformadora uma das versões que eu tenho gostado muito e muito prático e fácil o seu entendimento. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando Mestre, vamos morrer! O Senhor não se importa? Jesus despertou repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados. Os discípulos diziam uns aos outros, quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Durante o meu período de escola, eu confesso que eu não fui assim um aluno muito exemplar, principalmente eh, na época de prova, porque as provas sempre provocaram um certo desconforto e medo quando esse período chegava. Por mais que até hoje os períodos de prova e de testes nas escolas são previamente anunciados dentro do calendário é, do lugar onde você estuda, o que mais me assustava na minha época, e já faz alguns aninhos por aí, eram aquelas chamadas provas surpresas. Bem, eu não estava preparado nem para a prova pré-anunciada, quanto mais para a prova surpresa. Era uma catástrofe. Eu usava da pouca fé que tinha, criado dentro da igreja, e usava todo o meu esforço espiritual para clamar por misericórdia. Dizia, Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. E eu não sabia o que fazer. Não foram poucas as ocasiões em que eu tinha que devolver o papel impresso, e era naquela época do mimeógrafo, lembra que você passava a prova no mimeógrafo, tinha que esperar secar, e você ficava até assim um pouco atordoado com o cheiro do álcool que vinha na prova, e ela vinha com algumas poucas perguntas, e a professora dizia, surpresa, prova surpresa, e eu dizia, senhor, e agora? E devolvia, em branco, colocava o meu nome o número da, da minha série, que era o que eu havia recebido, e dizia, professor, professora, eu não estava preparado para esta prova. Bem, a gente sobreviveu a esses testes e a essas provas. Mas a verdade é que a vida, por várias situações, nos traz contextos exatamente iguais a este que eu vivia no meu período escolar há algumas provas que já são pré-anunciadas. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse que teríamos aflições nesse mundo. Ele só não disse quando seria, em que tempo seria. O texto que nós temos hoje diante de nós, ele é subsequente a um período de ministrações do Senhor Jesus. Ele havia falado Através de várias parábolas, ele havia falado especificamente sobre a parábola do semeador no início do capítulo. e Ele vai ensinando princípios do reino, é como se você tivesse ido a um culto e recebesse uma palavra tão poderosa, Deus falou de uma forma assim, impactante sobre a sua vida e você foi assim transformado por aquela palavra, e você diz, pois que culto abençoado, que maravilha, e você sai de um domingo, como muitos que nós temos, depois de uma boa palavra, de um tempo de ministração, de louvor, de adoração, e você entra segunda-feira dizendo, essa vai ser a minha semana, essa vai ser a semana da vitória, essa vai ser a semana da bênção, essa vai ser a semana do milagre, sai da minha frente, Satanás, porque senão eu passo por cima. Bem, os discípulos provavelmente tinham essa mesma sensação, Palavras reveladoras, princípios do reino apresentados diante daqueles que ouviam o Senhor Jesus. E o texto diz que algumas verdades foram ainda lhes apresentadas em particular. O texto diz no verso anterior, verso número 34, que depois de ter falado por parábolas a todos aqueles que o ouviam, depois, quando ele estava sozinho com os seus discípulos, ele explicava tudo para eles. Já imaginou uma ministração do próprio Senhor, revelando verdades e segredos do reino ao seu coração de uma forma íntima? Ele disse, não pode ficar melhor do que isso. O dia já havia se estendido um pouco, havia sido um longo dia de ensino, um longo dia de ministrações. E no entardecer, comecinho a noite, Jesus acha por bem, pedir para que os discípulos... Entrem no barco para que juntos passassem a outra margem. Bem, lembre-se, os discípulos estavam extasiados, tomados com revelações tão profundas, vivendo a plenitude do seu ministério, do seu chamado. Havia testemunhado testemunhado, Senhor Jesus, realizar tantos milagres, tantas curas, tantos prodígios com seus próprios olhos, que o seu coração estava seguro, de que nada de errado poderia acontecer. Acima de tudo também, porque o próprio Senhor Jesus estava com eles. E eles então entram no barco. Não era um cenário desconhecido para boa parte deles. Lembre-se, muitos dos discípulos tinham um histórico de pescador. Conheciam a região e as águas daquele lago como se fossem a palma da sua própria mão antes de terem sido chamados para serem pescadores de homens, eles pescavam peixe. Faziam dessa, dessa atitude a sua profissão, o seu ganha-pão. É dali que eles buscavam sustento para colocar alimentos sobre a sua mesa. Então, uma navegação, por mais que fosse noturna, não lhes era surpresa e nem lhes gerava um desconforto. E eles assim o fazem. Alguns detalhes, preste bem atenção, porque eu estou aqui explanando o texto para você entender aonde eu quero levá-lo, para que você compreenda a profundidade daquilo que aconteceu nesse texto e que por muitas vezes acontece, ou quem sabe, está acontecendo com você e comigo. Eles estão totalmente focados numa direção de Deus. Eles não haviam seguido direção de da inclinação do seu coração, não haviam seguido nenhuma inclinação da sua vontade própria. Lembre-se desse detalhe. Tudo o que eles haviam feito até aqui, havia sido dirigido e estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. E eles entram no barco e a noite começa a cair. E quando eles começam a navegar, alguns que ficaram tão tomados pelas ministrações do Senhor, pelas verdades que haviam sido reveladas, começam a segui-lo e entram em outros barcos e começa uma caravana no meio daquela daquele lago, uma caravana marítima, barco de Jesus e os discípulos na frente e outros barcos o seguindo à distância. O que acontece é que no meio desse processo, Jesus pega um travesseiro, bem, normalmente quem pega um travesseiro é porque quer dormir. Ninguém pega um travesseiro, e aliás, quando alguém pega o travesseiro, a sua real intenção não é tirar um cochilo, eu vou dormir. Não é pegar no sono pelo balanço do mar, pelo barulho das águas. Jesus cansado por ter ministrado todo dia, atendido a multidão o dia todo, durante a navegação pega um travesseirinho e vai para a parte de trás do barco e coloca a sua cabeça sobre ele e entra num profundo sono. Até aí tudo bem, ele é o um mestre, está cansado, deixa-o dormir um pouco. O problema é de que enquanto ele dorme, algo começa a acontecer. O texto diz de que no meio dessa caravana marítima, logo, é essa a expressão que o texto diz no verso 37: logo, uma forte tempestade. Começa a se levantar. As tempestades vêm. As provas da vida são reais. Ministerialmente falando, elas o são. Eu já tenho mais de 25 anos de ministério. E eu já vi algumas tempestades surgirem nessa caminhada. Algumas das quais eu cheguei a acreditar que não sobreviveria a elas. Elas vieram de forma tão repentina, de forma tão assustadora, de lugares onde eu jamais poderia imaginar que viessem, de que a impressão que tive imediatamente ao me deparar com essa realidade é de que estava tudo perdido. O vento se levanta e a impetuosidade da tempestade ela é tão intensa de que o texto diz de que água começou a entrar dentro do barco. Agora, lembre-se de um detalhe que eu já lhe falei. Aqueles que estavam presentes na embarcação conheciam de navegação. E se tem uma coisa que a gente tem que ficar atento é se alguém que está acostumado a navegar conhece a região e o mar, começa a ficar com medo de que vai morrer, é porque a coisa é feia. Eu me lembro de uma situação, uma vez eu estava em Curitiba Durante um período da minha vida, eu fui líder da nossa denominação Para a região sul do Brasil E semana sim, semana não, eu estava me reunindo com alguns pastores Principalmente na cidade de Curitiba E eu pegava um voo de Campinas logo cedo Saía, passava o dia, me reunia pela manhã Almoçava com os colegas tinha um tempo à tarde de reuniões, e voltava no final do dia, eu fazia essa ponte aérea Campinas-Curitiba, a cada sete dias, quinze dias, pelo menos. Mas numa ocasião em especial, eu estava voltando, já era final do dia, início da noite, e eu embarquei num dos voos da antiga companhia aérea chamada Trip, e era um voo que eu havia conseguido, e eles estavam usando já um jato, que eu acho que era o mesmo Embraer que hoje uma das companhias usa, que estão ainda em operação. E no meio é, do voo, eu já estava acostumado, um dia intenso, cansado é, de muitas atividades relacionadas ao ministério, eu comecei a perceber de que a aeronave começou a chacoalhar mais daquilo que nos outros voos ela chacoalhava. Bem... Havia algumas pessoas dentro do voo comigo, obviamente, e começaram a ficar um tanto assustadas com aquilo que estava acontecendo. Eu não estou falando de um balancinho, não, era aquela turbulência de que se você não está com o cinto de segurança colocado, você sai, sai da poltrona. E eu comecei a ver a reação das pessoas eu via gente exercendo os seus credos, tinha gente fazendo sinal da cruz, tinha gente de desespero, começou uma gritaria, mas o que mais me preocupou, eu já tinha alguma experiência de voo, não foi em ver a reação dos passageiros, porque eu havia ouvido uma vez de um piloto, amigo, membro dessa igreja, de que uma coisa nós devemos sempre prestar atenção em caso de turbulência, não é nos passageiros, é na tripulação. E eu comecei a perceber de que uma das aeromoças que estava sentada, quase à minha frente, ela não ficou com medo, ela entrou em pânico. Ela colocava as mãos e a cor dos lábios já havia desaparecido. Ela estava com a sua pele pálida. E aí eu comecei a pensar, é isso, acabou, vamos morrer. Já, já deu, já era, dessa eu não escapo. E foi algo assim que durou, quem sabe, poucos minutos, mas que parecia que não ia acabar nunca. E se acabasse, seria com uma queda. Graças a Deus, é por isso que eu estou aqui, o voo não caiu. Nós chegamos em segurança e, logo depois que parou aquela turbulência, jamais antes experimentada por mim, o piloto disse: Olha, houve uma situação, ventos que não eram previstos estavam na nossa rota. Tentamos desviar, mas quanto mais desviávamos, mais entrávamos para o meio da tempestade. Mas graças a Deus, chegamos em segurança. Quando descemos e desembarcamos, quando eu saí da aeronave, eu comecei a perceber a reação de todo mundo: era como se pudesse ter mais uma vez uma chance de vida por ter sobrevivido a uma turbulência como aquela. Era mais ou menos isso que estava acontecendo nesse episódio. A reação dos discípulos, daqueles que antes viviam da pesca, era de desespero. Eles achavam que estavam prestes a morrer. E algumas coisas surgem dentro dessa história e é sobre elas que eu quero falar depois de ter dado essa introdução sobre o contexto do texto, que servirão, eu espero muito que lhe sirvam, de ânimo, de encorajamento, para continuar em meio às propostas que o Senhor tem lhe feito de viver uma vida intensa, não só no ministério, mas na vida como um todo. Algumas tempestades surgem como consequência da realidade da tempestade em si. A tempestade, como eu disse, nós não podemos prevê-la. Por mais que aquele voo em que eu estava pudesse ter sido feito o seu plano de voo, as pessoas buscam saber como está o clima na cidade de destino, como é que está o clima na rota. Há algumas tempestades que são imprevisíveis, assim como também o são na nossa própria vida. Por mais que você faça planos, por mais que você tenha um plano de voo perfeito para a sua vida, para o seu ministério, para a sua igreja, nenhum de nós conseguiu ver no nosso radar essa pandemia chegar. E a tempestade foi intensa e muitos de nós sofremos ou estamos sofrendo a consequência direta de uma tempestade que eu chamo de tempestades circunstanciais. Elas acontecem. Eu não tenho poder nem força contra o vento, eu não tenho poder nem força contra o mar, eu não tenho poder nem força contra a água, nós nos vemos impotentes. Diante de todos os recursos que as grandes nações do mundo tanto se gloriavam em ter, todas elas caíram na realidade que há algumas tempestades que revelam a nossa total incapacidade e impotência diante delas. São circunstanciais. É como a prova surpresa daquele dia da escola. Eu não esperava, mas ela veio. O problema é que essa tempestade, se não for tratada sobre uma perspectiva que é aquela que Jesus esperava que os discípulos lidassem ou lidessem com ela, podem gerar outros tipos de tempestades, tão ou mais perigosas do que a tempestade, circunstancial em si. Essa tempestade que você não consegue controlar, nós não conseguimos controlar. Nós usamos os recursos possíveis e nós devemos fazê-lo. Vivemos mascarados, vivemos cheio de álcool gel para um lado e para o outro, o distanciamento, até a maneira agora de se interagir, de cumprimentar. É cotovelado daqui, é cotovelado de lá, mas por mais que haja um desejo de interagir com segurança, Sabemos que estamos totalmente à mercê de algo que vai além das nossas próprias forças em controlar e domar. Ministerialmente, a nossa vida não é diferente. Eu me lembro de uma ocasião, onde logo no início do meu ministério, eu enfrentei um momento muito difícil. Uma circunstância inesperada. Dentro da realidade daquilo que estávamos vivendo, eu ainda um pastor inexperiente, havia trazido comigo a bagagem de ter uma vida espiritual experimentada não só dentro da igreja, mas acima de tudo também pelo privilégio de ter sido gerado e criado no lar pastoral. Mas eu me deparei com uma situação tão tempestuosa de que a reação foi essa, muito parecida com as dos discípulos não há o que fazer, chegou o fim, a coisa não vai mais para frente, os planos estão frustrados e quem sabe essa é a questão que hoje move o coração de muita gente, é achar de que pelo fato de você estar preso numa tempestade circunstancial, o fim chegou, o problema dominou a cena e você agora nada mais é do que vítima da própria circunstância. Essa foi a reação dos discípulos. A tempestade circunstancial, ela foi tão intensa, tão avassaladora, que ela começou a produzir um outro tipo de tempestade. Uma tempestade agora emocional surgiu por conta de uma tempestade circunstancial. A tempestade do lado de fora começou a gerar uma tempestade do lado de dentro, começou a ficar agitado não só o lado de fora, já agora não eram mais só as ondas que estavam agitadas, já agora não era mais só o vento que estava soprando forte, agora a alma, o coração dos discípulos é que estava inquieto e agitado, o desespero foi tão grande que o texto diz que eles dizem nós vamos morrer, essa tempestade de emoções, que ela naturalmente chega a brotar, ela nasce movida pelas circunstâncias reais de uma tempestade, ela irrompe na alma dos discípulos, causada pelas circunstâncias, e os levam a ficar desesperados. O problema é de que quando essa tempestade do lado de fora alcança espaço para gerar uma tempestade do lado de dentro, e as nossas emoções começam a ficar desequilibradas, nós começamos a ter reações irracionais. O salmista chega a ponto de dizer de que quando a sua alma se lhe amargou, ele era como irracional na presença de Deus. O problema é que as tempestades circunstanciais tendem a nos fazer reagir de forma muito Tempestiva. Quem é que por conta de uma circunstância, de um problema externo, não reagiu emocionalmente de uma forma totalmente desequilibrada? Talvez uma decisão insensata, uma palavra mal colocada, às vezes um casamento, e hoje nós temos visto isso, infelizmente, ao redor do mundo, a tempestade da pandemia, que era algo ligado apenas à saúde física, produziu uma ameaça à saúde familiar. Casais buscam divórcio, pessoas desistem da vida, infelizmente o índice de suicídio tem aumentado de forma assustadora, porque a tempestade do lado de fora produziu uma tempestade do lado de dentro. E as emoções começaram a ficar agitadas, confusas, e os discípulos, preste bem atenção, que haviam até agora ouvido falar dos milagres, das parábolas, dos prodígios, haviam tido o privilégio de receber, de uma forma secreta, ensinamentos da boca do próprio Senhor Jesus. Começam agora, como diz um teólogo americano, a questionar nas trevas o que lhes foi revelado na luz. As tempestades circunstanciais tendem a nos fazer reagir exatamente assim começamos a questionar tudo que Deus havia falado para nós enquanto o vento ainda era favorável. Enquanto a água ainda estava calma, os discípulos entram em desespero. A primeira tempestade ela é causada pelas circunstâncias. Eu não tenho domínio sobre elas. Mas a segunda tempestade ela é gerada pela nossa falta de sensatez e equilíbrio diante das tempestades que a vida nos impõe. Uma das coisas que todos nós precisamos aprender a ter, e eu falo isso para você porque eu tenho falado e pedido ao Senhor todos os dias sobre a minha vida, é de que Ele me dê sensatez, sabedoria e equilíbrio para saber não só como agir, mas a reagir diante dos momentos difíceis que a vida nos impõe. A segunda tempestade dessa instabilidade emocional foi causada por essas circunstâncias fora de controle. Tem gente que desiste do ministério, tem gente que desiste do chamado, tem gente que desiste de um sonho, tem gente que desiste da vida. Quem sabe você que me ouve através dessa palavra está vivendo exatamente essa segunda fase que a tempestade produz. Você está desistindo da vida? Você está desistindo dos sonhos. Você está desistindo daquilo que você ouviu que Deus havia chamado a fazer. Um plano, uma visão clara para o seu ministério, para a igreja, para aquilo que ele havia lhe confiado, para a sua família, para a sua própria vida, para a sua carreira profissional. Porque a tempestade do lado de fora foi tão intensa que ela chegou a ponto de te convencer de que não havia mais saída. Uma tempestade emocional. E quando a tempestade circunstancial provoca uma tempestade emocional, normalmente emocionalmente desequilibrados, nós começamos a questionar as firmezas daquilo que nos sustentava até aqui. Olha o que o texto diz. Uma terceira tempestade é formada de forma natural, logo depois da tempestade emocional. Quero fazer com você, mais uma vez, aqui, um apanhado sobre o que nós falamos. Uma tempestade circunstancial que gera uma tempestade emocional, mas que agora gera aquilo que eu chamo de tempestade teológica. Como assim, pastor? Bem, lembre-se, a tempestade emocional Tira-os do centro do equilíbrio, do bom senso, da certeza, da firmeza, do chamado, da voz que você ouviu, da porta que você lhe viu sendo aberta, daquilo que lhe deu impulso para dar o primeiro passo, para entrar no ministério, para ser fiel àquilo que Deus havia lhe confiado. E eles dizem, acabou, nós vamos morrer. E o texto diz que eles vão acordar o mestre. No meio dessa confusão toda, Jesus dormindo. E o que incomoda os discípulos é exatamente isso, é que no meio daquela agitação toda eles têm a sensação que eu já tive e quem sabe você também já deve ter tido, de que Deus não está nem aí, eles só pode estar tá dormindo. E a tempestade teológica, eu chamo de uma tempestade espiritual, aflora. A pontos os discípulos ao acordarem Jesus ou acordarem com a seguinte pergunta. O senhor não se importa? O senhor não está nem aí? Será que o senhor não está vendo o que é está que acontecendo? Será que o senhor não está vendo que a água está entrando no barco? Como é que o senhor consegue continuar com a cabeça no travesseirinho? Vendo a minha vida, o ministério, a igreja, a carreira, a família, no meio dessa tempestade toda... A gente está desesperado, achando que vai morrer. O Senhor não se importa. E a tempestade teológica, e eu chamo de tempestade teológica, é porque eles começam a questionar as certezas que haviam lhes dirigido até então, neste momento de tanta confusão. Há um texto de Mateus capítulo 11, onde o próprio João Batista envia alguns dos seus discípulos a Jesus para que perguntassem a ele se ele era aquele que era esperado ou eles deveriam aguardar outro. Agora lembre-se, esse que faz a pergunta, João Batista, é o mesmo que diz de forma tão convicta, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que é que mudou? Mudou que quando João faz essa afirmação, ele está cumprindo a plenitude do seu ministério. Ele está às margens do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, anunciando o reino de Deus. Já a segunda pergunta, ele manda ser feita dentro de uma prisão, com a sua cabeça pedida. E dentro de um buraco escuro, quando a tempestade nos é assim, Tamanha, normalmente, há uma tempestade teológica. Nós começamos a questionar. Será que foi Deus que falou? Será que foi realmente Ele que me mandou entrar no barco e sair para o outro lado? Será que não foi coisa da minha cabeça? Será que não foi coisa que eu inventei? Será que não foi uma inclinação da minha própria alma? E eles começam a questionar por causa das circunstâncias fora do seu controle, as emoções confusas, instáveis, agora eles questionam o que até então haviam crido com tanta convicção. Eu não condeno os discípulos. Eu já reagi da mesma forma algumas vezes. Eu já questionei diante das lutas e algumas dores e perdas o que é que eu tinha feito de errado. Será que Deus não está vendo o quanto eu estou sofrendo? Será que Deus não está vendo o quanto eu estou perdendo? Será que a gente está vendo que se isso realmente acontecer, muito vai se perder? Será que Ele não se importa? Será que ele não está vendo o barco quase virando, eu no meio da tempestade, a minha família no meio desse turbilhão de coisas? Será que ele não está vendo o que está sendo feito com a igreja? Será que ele não está vendo a ameaça sobre aquilo que está vindo, sobre o seu próprio povo? Será que ele não vê que a situação é crítica? E nós fazemos muitas vezes como o próprio Jó afirma no capítulo 23. Começamos a buscá-lo no oeste e no leste. No norte e no sul. E não conseguimos encontrá-lo. Achamos que estamos sozinhos. E Deus dormiu. E a confusão teológica, essa tempestade teológica, gera um turbilhão de situações e confusões na alma dos seus discípulos, de forma tão intensa, que quando Jesus desperta, a primeira coisa que ele faz é mandar o vento se aquietar, o mar acalmar, mas imediatamente ele dirige as palavras aos discípulos dizendo, por que vocês estão com medo? Dá vontade de, receber, de responder assim, ah, não sei por que Jesus, será porque a gente está morrendo? Vocês estão com medo do quê? Será que vocês não entenderam quem está com vocês? Você vai perceber de que eles não sabiam quem ele era ainda completamente. Eles mesmos perguntam entre si, quem é este? Eles não haviam ainda descoberto de que quando a humanidade de Jesus está dormindo, a sua divindade permanece acordada. Dentro da teologia, nós definimos isto sobre união hipostática. Vou explicar. São duas naturezas em uma só pessoa que não se misturam nunca. Então Jesus é ao mesmo tempo humano e divino. Em um minuto, ele está com sede. No outro, ele caminha sobre as águas. Em um minuto ele diz, eu tenho fome. No outro, ele multiplica pães e peixes. Ele morre numa cruz num dia, mas ao terceiro dia, ele ressuscita. Eles não haviam entendido, como muitos de nós ainda não entendemos, sobre o poder, da presença de Jesus e sobre quem ele é. Talvez eles nunca ainda tivessem ouvido falar aquilo que o salmista afirma de que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Eles achavam que Jesus estava dormindo e eu creio que essa toda era uma situação de controle. E eles perguntam quem é este? Quem é este homem? A verdade é que as tempestades da vida, as perdas e as frustrações, elas servem nada mais do que para aprofundar a nossa fé e também para que tenhamos uma revelação mais profunda sobre quem Deus é. Nas nossas adversidades, nós temos, temos o poder de conhecer a Cristo, ainda mais de uma maneira diferente. Eles haviam já testemunhado Jesus repreender demônios da vida de alguns homens. Ele já havia testemunhado, junto com todos os discípulos, aqueles que ali estavam, o poder que ele tem sobre a enfermidade. Mas agora, extasiados ficam por testemunharem o poder que ele tem sobre a criação. E é interessante que os sentimentos ficam um tanto confusos. Lembre-se, volte o seu olhar comigo por gentileza para o texto, porque diz que eles estavam com medo no meio da tempestade. Mas o texto termina dizendo depois que Jesus acalma o vento e o mar, de que eles estão, verso 41, apavorados. Apavorados por perceberem de que na presença de quem eles se encontravam era alguém muito melhor e maior do que eles imaginavam ser. O mistério dessas duas naturezas presentes em Cristo, é que fazem toda a diferença na nossa vida. Eu posso ter empatia por alguém que sofre de um mesmo problema que o meu. E quem é que nunca ouviu a expressão ou mesmo deve ter usado-a com uma outra pessoa, dizendo, eu sei o que você está passando, eu conheço essa dor. Mas o que eles começam a descobrir sobre Cristo é de que eles não somente Sabiam que alguém se identificava, e lembre-se do que o texto diz, quando a carta aos hebreus é escrita, capítulo 4, verso de número 15, quando diz que temos um sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas. O lado humano de Jesus, que tinha sono, que tinha sede, que tinha fome, é usado para se identificar com a minha dor, com a sua dor, com a sua frustração, com o seu medo, com o seu problema. Mas muito mais do que se compadecer, que é se identificar com o sofrimento e com a dor, ele por ter a sua natureza divina, ele pode fazer algo com aquilo que nos incomoda. Por mais que eu tente ser solícito e bastante compassivo contigo, ao dizer que eu me solidarizo com a sua dor, pode ser que eu não possa fazer nada para resolvê-la. A diferença aqui é que Jesus não somente se identifica com a nossa dor, Ele pode fazer algo a respeito dela. No meio dessas tempestades, no meio das nossas crises, das tempestades circunstanciais, das tempestades emocionais, das tempestades teológicas, em que questionamos e duvidamos e começamos a questionar, Chega o um momento em que nós precisamos nos perguntar quem é este homem? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? A lição que Jesus ensina aos discípulos dentro dessa tempestade é a lição que eu e você precisamos aprender durante a nossa jornada ministerial e da vida como um todo. As lutas virão. Quem sabe você está enfrentando uma nesse exato momento. Quem sabe ao assistir essa ministração, a realidade de identificação, contexto, é tamanha e profunda de que o sentimento que você tem é exatamente esses que os discípulos tinham. Está tudo perdido não há o que fazer. E as suas emoções estão tentando tomar as rédeas. E você está entrando em desespero, e você está começando a tomar atitudes insensatas, a falar coisas sem razão alguma. E você começa a questionar se realmente Deus te ama, se realmente Deus te chamou, se realmente Deus te separou para o santo ministério, se Deus realmente confiou algo nas suas mãos porque você olha tudo o que está acontecendo e questiona, será que ele se importa? Será que ele não está vendo tudo o que está acontecendo? Os discípulos acordam o Senhor Jesus. O Deus que nunca dorme descansava dentro de um barco, mas mal sabiam eles de que aquele que jamais dorme continua atento às crises e os problemas que todos nós enfrentamos. Quem é este homem? Ouviram das parábolas? Ouviram os ensinamentos? mas o texto me ensina do que nada melhor do que as nossas próprias experiências para conhecer com mais profundidade a respeito de quem ele é. De todas as tempestades que eu já vivi, e confesso que eu já não consigo mais enumerá-las com os dedos que tem na minha mão, todas elas, hoje, fazem total sentido quando eu percebo que foi em meio a elas que eu descobri mais profundamente quem é este homem. Um Deus que não nos abandona, um Deus que tem planos a nosso respeito, um Deus que quando nos diz que vai nos levar a outra margem, não garante que não haverão intercorrências, mas de que tudo aquilo que Ele prometeu se cumpre na nossa vida. O que Deus espera de nós em meio a momentos assim? Confie, descanse. Comece a olhar para frente na expectativa e na plena e absoluta certeza de que um Deus que te chamou, todos estes haviam sido chamados pelo nome. Um Deus que havia lhes equipado com tanto conhecimento, com tanta revelação, e que lhes havia apontado um destino, jamais os abandonaria no meio de uma tempestade. Foi assim com os discípulos, será assim com você, tem sido assim comigo. E então nós veremos, quando as tempestades surgirem, seja em que esfera for, eu vou então perceber de que este homem, até então desconhecido nessa área pelos discípulos, tinha poder sobre o vento e o mar. E ele vai se revelar poderoso. Então todas as áreas que a sua vida exigir, que haja uma intervenção direta dele, para que o plano dele se cumpra na sua vida. Quem é este homem? Eu tenho descoberto, nessas quase três décadas de caminhada ministerial, de que ele continua sendo socorro bem presente no dia da nossa angústia. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus reanime o seu espírito e que você vença as suas tempestades na certeza de que aquele que te chamou o levará seguro até o porto de destino.